gente, eu sou a Tata e, cara, esses dias eu mandei lá no meu Instagram. Se você não me segue, não esquece de seguir lá, meu arroba esse aqui, é, pra vocês pedirem perguntas e tal. E tinha muita gente falando sobre estar apaixonado pelo melhor amigo, pela amiga, ou então na dúvida tinha uma que falava assim tô achando que o meu amigo tá afim de mim o que eu faço e aí eu pensei cara peraí vamos tomar atitude vamos ver né se tu tá afim do do teu amigo e teu amigo tá afim de ti que, que falta que, que falta falta nada cara já falei em outros vídeos aqui que o lance da amizade as características da amizade de tu se interessar de tu gostar de uma pessoa até afinidades e tal é parecido com o lance do amor não tem muito a ver com a paixão ali com a fase daquela frenesia aquela coisa mas é parecido com o amor porque tem um lance da afinidade bem forte então vim aqui ajudar você que está apaixonado pelo seu amigo e pela sua amiga ou então você que está desconfiando que seu amigo sua amiga da amiga tá afim de você então eu separei aqui alguns indícios que o seu amigo está afim de você Essa é só uma ideia tá se tu tá afim do teu amigo da tua amiga eu acho que tu pode deixar no ar, dar uma indiretinha, jogar num grupo do WhatsApp, ou mandar pra ele, pra ela, esse vídeo, assim, só pra talvez ele perceber essas características na relação de amizade de vocês ali e pensar, acho que ela, ela tá, tá querendo, querendo me dizer, dizer que, que ela tá afim de mim, mim. acho que ele que tá, tá querendo me dizer que, que tá, tá afim de mim. de mim, só uma ideia, tá? Eu separei seis indícios de que sim, o seu amigo está afim de você. E se tu tá na dúvida se tu tá afim dele, se tu faz esses indícios com ele, isso significa que você também tá afim dele. Ah, cara, por falar de estar apaixonado pelo amigo, pela amiga, o meu aplicativo, não sei se você já baixaram, se tu tá aí na dúvida, se tu tá passando por alguma situação amorosa que tá precisando de ajuda, o primeiro link da descrição é grátis. Ele mapeia a tua situação amorosa de acordo com as informações que tu passa. E uma das situações é quando está apaixonado pelo melhor amigo, pela melhor amiga. Então, eu posso te ajudar, tenho certeza, cara. É só baixar o aplicativo aqui. Espero que vocês curtam, tá? Depois deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Então, o primeiro indício é o tipo de apelidinho que vocês se chamam? Como que vocês se chamam? Um apelidinho assim normal que todo mundo se chama? Um apelidinho assim que é tá o apelido da pessoa mesmo, por exemplo, o apelido Tata. Ou Rola um outro apelidinho por trás. Sabe sim, um segundo apelidinho. Sabe casal? Casal tem sempre um apelidinho diferente, né? Você nem se apelidinho, mas tem um jeitinho de chamar um outro que é diferente. Então, quando tem um apelidinho diferente vindo do amigo, pode ser um indício que né, rola uma segunda Intenções ali. O segundo indício de que, cara, abre o olho, pode ser que tua amiga tá afim de ti, é o abraço. Mas, tipo assim, não é qualquer abraço. Observa no abraço. A hora que vocês vão se cumprimentar, na hora que, sei lá, estão se despedindo, vai sair tal, como é que rola esse abraço? É um abraço. É um um abraço, ah, tchau, amigo. Normal, né? Como tu cumprimenta qualquer pessoa, tipo, ah, ah, tchau, tchau. Ou é um abraço, ou rola, rola muita questão do abraço? Já rolou conversa sobre abraço? Abraço é um, um super indício de que seu amigo, sua amiga, talvez, talvez esteja aproveitando aquele segundinho do abraço ali para estar mais pertinho de ti, né? Que é uma coisa assim que não rola muito. Se vocês, né, não ficaram ainda. O terceiro indício é a pegação no pé. Sabe assim, aquele amigo que não para de pegar no teu pé, principalmente quando a pessoa é mais nova. Aí você, ah, isso é coisa de adolescente. Não é, não é só coisa de adolescente, não. Não, não, não. Quando a pessoa fica mais velha também, sabe aquele aquela aquele cara, aquela mulher que não para de pegar no teu pé? Tudo que tu faz é copo o cabelo, aí usa tal roupa, aí prende o cabelo. A pessoa pega no teu pé, aí fala uma coisa errada, piadinha, pegação no pé um grande indício. Sim, então me conta aí nos comentários. Teu tá um amigo que pega muito no teu pé? Tem algum amigo aí que tá andando implicando muito contigo? Até quando é alguma situação que tu pensa, não, cara, ele fica pegando no meu pé. Se gostasse de mim, não, não tava vacalhando com a minha cara, não tava falando isso. Hum, não sei. Eu, eu dava uma revisada nesses conceitos aí, porque pegação no pé me disse o Forte, tá o quarto indício é assim como é que eu vou falar é essa pessoa fica muito preocupada com teu conforto tá tudo bem quer sentar aqui quer trocar de cadeira comigo ou o que que eu faço não sei o que para ti ou o que é que quer que tá com frio que é meu casaco é assim a pessoa tá preocupada se tu tá bem se tu Está agradável o ambiente para ti? Se tu realmente tá querendo estar tá ali, se tá frio, está tá calor, se tá com sede, quando a pessoa tá muito preocupada, claro né? Quando tu tá com um amigo com uma amiga, tu, tu às vezes pergunta tá com frio e tal, mas quando é muito, ou várias vezes, ou qualquer lugar que você está, a pessoa tá muito preocupada ali de. de... <risos> indíciozinho sim. O quinto indício é se rola muitos presentinhos. Muito presentinho, porque assim, ó, numa amizade normal, o que, que acontece? A pessoa fez aniversário, tu vai no aniversário, tu dá um presente e só, né? Sei lá, tá participando do amigo secreto ou no Natal, talvez, ou sei lá, agora quando tem. Aquela amizadezinha assim, que tudo é um presentinho, não precisa ser um presente caro, comprou. Não, uma lembrancinha, um bilhetinho. Rola muitas troquinhas de muitas coisinhas e a pessoa tá sempre querendo é, que tu leve lembranças dela pra casa, sabe assim? Isso é um indício, hein? Hum, me conta aí nos comentários. Já rolou esse indício? Já rolou? Cara, e o sexto, e eu acho que mais é, não é importante, mas assim, que mais da bandeira é quando. O teu amigo, a tua amiga, não se relaciona com ninguém. E tu não consegue entender o porquê, tu não consegue entender o motivo. Ela até fala que ah, tá apaixonado pela fulana, tá apaixonado pelo fulano e tal. Rola uns assuntos assim, que talvez seja pra tá te botando ciúme, ou talvez seja pra pessoa tá tentando entender qual que é a tua, né? Porque às vezes a pessoa larga assim, ó. É, eu tô, é, tô gostando da fulana ali, do fulano ali, tô, tô. Uhum. Tô, poxa, eu tô apaixonada. Faz, faz tempo, tempo já. já. É, faz, faz tempo, tempo já. E a pessoa tá só de olho na tua reação, entendeu? Ela quer saber. Não rola uma preocupação da tua parte. Porque daí magoa, né? Magoa. Quando tu tá apaixonado por alguém, porque que a pessoa esteja apaixonada por ti também. No amor, ah, no amor aí já tem uma né, uma coisa diferente e tal. Agora, na paixão, tu quer que a pessoa te ame mais do que tudo nesse mundo, seja apaixonado loucamente por ti. Claro, né, cara? Às vezes tu conhece teu amigo, tua amiga há um, dois anos e aconteceu, nesse período, a pessoa não se relacionar com alguém, normal. Mas, se passa muito tempo, muitos anos, e todo mundo vai e volta, encontra a gente, tem termina tal e aquele teu amigo tá ali te olhando clamando pela tua atenção e não se relaciona sério com ninguém eu desconfiaria eu abriria meu olho meu amor então foi isso espero muito que vocês tenham gostado tem mais vídeos nessa playlist nesse vídeo se inscreve no canal um beijo tchau